Agora sim, sem ecos, sem interferências, o outro vídeo eu vou apagar, então desconsidera, a gente vai fazer tudo de novo. <risos> Lembrando que essa live não vai ser uma live muito comprida, que o povo fala, Ai, é muito longa, não faz, por favor. Claro, é gostoso, mas eu acho que está todo mundo muito corrido. Sam, obrigada por mais uma vez estar aqui, linda. <risos> E hoje a gente vai passar alguns exercícios, né, dois mais especificamente, e falar sobre as manifestações de consciência. Né? Vou trazer aqui a percepção da Sandra, a percepção que eu tenho aqui também. Peraí, deixa eu... Meu celular deu um, uma pane aqui, <risos> eu com o eletrônico, gente bate na madeira. Ah, então, é, a gente vai a, trazer não só o que tem em teoria, mas o que a gente sente, tá? Então, é, vai ser bem sucinto para vocês começarem a perceber como funciona a sua consciência, que a gente não está só voltado é, na questão racional, ali tão presa. Mas antes de tudo, antes de tudo, é, como eu fiz no outro vídeo, eu quero fazer de novo, já foi feito, mas a gente faz de novo, só para deixar registrado. É a sintonização, tá? Para você aprender no seu dia a dia também, uma coisa tão simples que você faz com as suas palavras. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu ativo aqui a presença e eu sou, assim como... Existe a presença Eu Sou na Sandra em cada uma das pessoas que vão assistir ao vivo e gravado depois. Eu quero agradecer todo esse amor, toda essa força, toda essa paz. E peço conscientemente para que a gente se conecte com toda a máxima da intuição para trazer daquilo que é pertinente a cada pessoa que for se sintonizar esse vídeo. Nós estamos aqui como trabalhadoras da luz, apenas servindo. Então, por favor, nos deem tudo aquilo que a gente precisa, porque nós ainda não enxergamos tudo aquilo que temos. Então nos mostrem, para que nós passamos a ver, a sentir e a ser, sem pedir mais. Muito obrigada, e assim é. Pira. nossa, vem uma vibração muito gostosa, né? É, dá uma... a gente sobe um, um degrau. Sam, como eu falei lá na outra tentativa de live, tô vendo o pessoal muito cansado, muito drenado, usando pó de guaraná, paçoca, café, chá. Tiriri, tiruru, tcharará. E tudo bem, são elementos maravilhosos da vida, né, minha gente? Principalmente a paçoca. Pronto, falei. Mas é, tem algumas respirações maravilhosas que você pode fazer, que é igual aquela respiração cachorrinho, sabe? Mas é, é um pouco que você faz. Faça ao, pela manhã, à noite, não. Porque senão vocês não vão dormir. Vocês ficam com uma energia que dá vontade de sair voando por aí. Então, assim, só gostaria de passar, é só um pouquinho, se puder fazer 30 segundos, um minuto, vai ser maravilhoso. Né? Vou fazer sentada, mas quem tiver habilidade, né, assim, não tiver tanta habilidade ainda, porque parece que cansa, é importante fazer em pé, tá? Mas se tiver já arrasando, você pode fazer sentada. Então, quem tiver aí, né, meio downzinho, né? Só faça essa respiração que você vai ver que tudo vai mudar. Mas lembra, eu vou repetir, não faça a noite, pelo amor de Deus, tá? Não vai dar insônia, Não vai querer escrever um livro. Não que seja ruim. Vai, vai te ligar, Marise. É. Então, assim, pode fechar os olhos e aí vocês vão puxar o ar. Vocês podem puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, ou fazer ao contrário. Vocês ficam nesse... Nesse giro, tá aí mais rápido, mais rápido para para, respira normal. Uh! gente! Nossa senhora, eu vou correr uma maratona! Ah, mas o porquê disso? Você hiperventila, né, ah. Ah, o seu oxigênio, você, você traz é, hiperventilação, você traz é, super oxigenação para o seu corpo, então tudo que estava denso, parado, toxinas, elementos ali que não passaram, né, pelas artérias, eles saem, você hum. faz a limpeza, Tá? E é real, imagina um minuto fazendo isso, para! É maravilhoso, é muito gostoso. É, gente. é importante dizer que tem gente que experimenta, se começar a ficar se sentindo tonto, para. Porque para. Pode, quando a gente não está acostumado e e fica tonto. Porque fica mesmo. A é normal. Minitização muito forte, é normal. É. É super normal, é isso mesmo. Boa, boa, Sam. Porque dá no começo, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei super tonta. Eu conheço pessoas que entram em transe e ficam 12 horas fazendo isso. Falei, gente, isso é demais para mim. Bom, um dia eu chego nesse nível. Se é que eu quero chegar, porque eu acho que eu não tô afim. verdade. <risos> é muito. Linda, vamos falar dessas manifestações de consciência. Eu achei engraçado que... É, tudo que eu estudo que tem por aí, eu sei que vem... É, a Todas as teorias que a gente é, recebe uh, vem mediante a muito estudo, muito carinho, muita intuição e eu honro e respeito demais. Mas eu não posso deixar de é, salientar aqui para vocês que eu percebo um detalhe, a Sam vai perceber também. Como a mente humana ela tem uma necessidade de dividir, eles dividiram as manifestações né, da, da alma, a, da consciência... É, em grupos, né, em sete corpos sutis, como se estivesse tudo desmembrado e um não fizesse parte do outro. E eu achei curioso, porque não é, é, não é assim que eu sinto, tá? Mas eu vou fazer a explicação de forma uh, separada, aí vou trazer também a opinião da Sandra, o que ela sente, porque é importante vocês não aceitarem só tudo que está escrito por aí. É aprender a ouvir no seu coração o que está que sendo dito, porque às vezes você veio para expressar de uma forma de um caminho, ou trazer uma nova vertente, ou não que a gente vai ser rebelde, vai falar não para tudo, mas também não dizer sim para tudo que você escuta, é ouvir lá dentro a sua verdade que precisa ser usada, tá bom? Yeah. Então eles separaram Dessa forma, né? você tem alguma coisa a acrescentar? É, porque é importante, eu gosto muito de lembrar, porque não é que você não sinta igual o outro que fala, né? outras pessoas que comentam, mas você é diferente, então tá errado. Não, é, é porque somos também diferentes. Então sentimos, Isso. às vezes fazemos um caminho diferente, até o meio contrário mas já é tudo é, bem. Né? É, né? é sou... isso, é isso. então Cada um tem é. a sua forma, né? Cada um tem a, o seu, a sua estrada, é isso. É. Então, o que a gente tem hoje, que vocês vão encontrar em muitos lugares, é uma explicação muito básica. Mas vou dar o meu ponto de vista aqui para vocês do que eu sinto, do que eu tenho experienciado e das vivências que vem E aí a Sam passa a dela também, tá? De uma forma muito sutil. Eles separaram em sete corpos sutis. Eles falaram: peraí, aqui dentro de mim tem mais sete? Eles separaram dessa forma, tá? mas é como se fossem camadas. Tá? E, e eles explicam que daqui, como está aqui, tá? para mim é diferente, eu já, já trago esse ponto, mas eles colocam como camadas fora. Centímetros fora, centímetros fora, centímetros fora, fora, fora, fora, fora, e vai aumentando esses centímetros, como se você uh, não fosse só o seu corpo físico. Então, você tem essas camadas fora de você, que é você mesmo, que você pode acessar muito bem quando você começa a prestar mais atenção de forma consciente e fazer a devida prática, não se vendo só como humano. Então, nós temos o físico, que é, é o soma, né? A gente tem o duplo etérico. Né, que é a gente escuta muito sobre o dupletérico, a, a doutrina espírita fala que é um corpo semimaterial, né? Ele não, ele não é totalmente só sutil, né? Mas ele também não é só material. Então, precisou da junção a, desses dois elementos para fazer com que o nosso fractal a, vivesse em consciência aqui nessa soma. Então é muito curioso isso, você falar, nossa, que engrenagem para fazer a gente entrar aqui, mas é mais ou menos isso. E aí na sequência, no terceiro ponto, é o astral, né, que eles falam, que é esse requisito mais sutil que a gente tem, que ele já está em quarta dimensão. Depois, mais acima, a gente tem o mental inferior, é onde tem as manifestações da mente, Colocando de forma separada aqui, mas logo vocês vão entender tudo. Não se veem separados, se vejam como tudo, tá? Depois, mais acima, aumentar o superior, ah, onde você tem manifestações do que você precisa fazer, de onde você precisa ir. É como se você tivesse o endereço certo, ó. Reencarnei, pá, para isso. É muito maravilhoso. Depois, mais acima, o búdico, que é essa parte onde a gente mais ama de paixão que todo mundo quer estar, que é delícia. É onde vem um aspecto mais intuitivo, onde você acessa toda, é, não toda, mas em parte a sabedoria do, do seu espírito, né, da, da via por onde ele passou, uh, do que realmente vai fazer sentido ele se conectar, que é Deus pai e Deus mãe. E lá no fim né, desse sétimo corpo que eles separam, é o átmico, né, que é, é o átima que eles falam, o átmico, né, que é... É o Atma, isso? É, é o átima, é isso. O átima, o átmico, tem pessoas que falam, é justamente é o lugar onde você está na casa do pai, é a mônada, é o seu lugar, é o seu cantinho. A coisa mais linda ali é uma expansão, ali você se entende como um todo, você se entende como um, é a coisa mais fantástica da vida, assim, é uma explosão. É, você realmente é, se sente parte de cada detalhe, de tudo de tudo que está à sua volta, você se sente na Terra, você se sente uh, em outras galáxias é, vai se expandindo tá? mas é gradativo isso essa, essa sensação aí você fala, muito bem, temos todas essas composições né? Oi, oi Ah, tá bom, eu já vou atender ela né? Ah, pode, você pede uh, você pede para subir, por favor? Obrigada, obrigada, amor que chegou uma uma cliente que eu vou atender é que atrasou tudo aqui mas a gente termina aqui com carinho então é, eles pedem um exercício de olhar para esses lugares né que é esse exercício que a gente vai propor hoje de você começar a se perceber não só humano mas começar a mergulhar para esses lugares Antes da gente ir para essas vias, queria te perguntar, Sam, como que é para você quando você li, lê um negócio desse? Como que você sentiu no seu ser esses esses sete corpos, se é que é exatamente assim? É a primeira vez que eu li, eu achei tão bonitinho que a imagem era como se fosse aquelas bonequinhas de matrioshka, ah, sabe? Fica um dia toda hora para mostrar é. ah, uns bonequinhos aqui. Mas eles colocaram é, separado é. aqui. Você abre uma e tem outra, você abre uma e vai abrindo, abrindo, abrindo. Isso. É, Para mim, eu acho que a experiência vai mudando né, ao hum. longo do trajeto assim, da nossa vivência. É, a minha experiência era muito... No, a gente começa sempre muito no físico, a gente só dá conta do físico. Depois a gente vai sentindo as sensações no físico ainda, mas a gente Isso. percebe, para mim, que está valendo o físico. Uhum. Se realmente tivesse uma camada, ali, em volta, e que você... É, aqui, primeiro, eu não... Era como se aquela, a camada me tocasse ao invés de eu tocá-la. Isso. Isso. Se ela, ela me tocasse com sensações. Depois eu comecei a, a, a sentir que eu... Era de mim também que ia, ela não, era não vinha como ia, né? Uhum. E aí, realmente, é, chegou no momento onde hoje eu consigo é, sentir como não fosse mais exatamente camada, não tivesse mais camada, fosse algo que expandisse... É um pouco no início como se fosse logo vai sentindo o que tem depois uff, desaparece vira um todo uma coisa só não é mais camada você não toma mais conta do que é você perde a forma perde, isso. O, perde a, é, é, o contorno né? isso e aí você realmente passa a fazer parte do, de tudo ah e é isso ai é isso ai a respiração me deixou muito empolgada olha <risos> deixa eu falar um negócio Para mim foi isso quando eu, quando eu criei o exercício de você acessar é, esses lugares é, até depois eu disponibilizo para vocês no, no site do do sananda uma outra opção além do que a gente vai fazer aqui foi o primeiro que eu fiz eu comecei a perceber eu primeiro antes a mente mais endurecida eu criava uma espécie de escada. Para subir era difícil antes. Né? Estou falando um negócio de cinco anos atrás, para mim era difícil de visualizar. Eu vou subir a escadinha para ir no meu corpo etérico. Agora eu vou no astral, agora eu vou no. E eu ia, forçava, forçava, e sempre forçava, e de tanto ir forçando, a mentoria ria da minha cara. O que ela está fazendo? Aí veio assim a mensagem: tira a escada. Mas como assim? Tira a escada. Eu tô... <risos> tirei a escada. Vai okay. de balão. Respira, calma. Eu, tá bom, calma. Sente dentro. Sente. Imagina seu corpo desaparecendo. Aí eu até lembrei de uma passagem que tem no, no Poder do Agora, que ele fala para quando tiver com muita dor, né, você fazer o corpo todo desaparecer. Eu falei, olha, é verdade, funciona isso. O corpo todo desapareceu. Aí eles falaram, e mesmo morrendo você tá viva. Eu falei, é. Então se perceba viva sem assim, o seu corpo. Foi aí que virou minha chave. Aí eu comecei a sentir, mas não fragmentado do jeito que tá nas explicações, né? Corpo isso, corpo aquilo, corpo aquilo. São, são estados e saltos de consciência, porque é uma consciência só. só. E ali eu, come... eu, eu eu vi uma... O Sananda tá aqui. Oh, lindo. Ele tá me fazendo lembrar com mais clareza como foi. Porque eu ando passando por muita coisa. É, acendeu uma luz no meu peito... Me emociona, porque ela estava tão pequenininha, eu não dava muita atenção para ela. E aí eu comecei a perceber que ali era, era a luz átima, que estava ali, eu que precisava acessar para me tornar inteira com ela, porque eu estava com a energia toda dispersada nessas outras camadas explicadas aqui. né? Tudo dispersado e eu não tinha consciência, mas conforme eu fui tendo consciência, eu fui mergulhando em todos eles. Né, em todos eles, sendo uma. E claro que isso foi gradativo, foi bonito. Não foi tão simplesmente, tá, tô no Atma. Não, essa construção se deu cinco anos atrás, e só dois meses atrás eu cheguei no Atma. Porque era um exercício diário que eu fui percebendo, eu fui exercitando esse lugar de luz, esse, esse, esse coração cristalino que a gente tem. É? E, você... e é um exercício, porque é como se você puxasse essa lembrança do seu ser no seu total aqui, ó. Pô, pô. Você quase enlouquece de, de alegria, tá negócio. E quase enlouquece de dor também, porque é muita coisa, mas é fantástico. Então, o que eu falo pra vocês é, é não tentem entender tudo de uma vez, sabe? É, não. Começa a sentir que já é, eu já sou Atma. eu já sou, é, e todo o resto agora só está passando por, por cuidados, por carinho, por reparos, como a gente sempre fala nos vídeos, por toda essa limpeza gostosa, para a gente fluir naturalmente, sem duvidar que somos esse átima, sem duvidar que somos essa força, nessa, <risos> tá tudo bem aí, como que tá para você? É, tá tudo ótimo. É, é Exatamente assim, porque eu não, nunca, nunca fiquei muito ligada a essas informações, né? Isso passava, não passava por mim. Eu simplesmente ia nos meus processos, avançando nas minhas meditações, e eu nem sabia dessas definições. Eu fui saber disso recentemente, eu, eu, então, acho que a ignorância às vezes é uma maravilha. <risos> porque você não, não tem definição. Não eu não, eu não Mas a definição restringe. Restringe, é porque assim, você fica. Ah, fui lá, agora fui aqui, agora fui aqui, não. É. não Tudo bem? Eu não Isso. sei. assim, Onde eu cheguei, o meu é. máximo que eu cheguei, eu não sei o nome disso. Porque... é linda isso arrasou eu, eu, desse máximo, eu sei que eu já cheguei lá nem sempre eu chego, Às vezes eu é, chego. tem dia que a gente não chega e tudo bem é, né? mas alguém está é, se manifestando aqui mas você vai indo é, é, é realmente vai. gente é, ir, é como se fosse um balão de gás soltando e deixa ele ir Vai indo, vai indo, vai sentindo, vai sentindo. E se entrega. É, é uma coisa que eu tive que aprender. Se é entrega para lá ontem, anteontem, a gente <risos> se entrega. Deixa esse balão voar. Aí então... você vai descobrir outras coisas, independente do nome. Né? Isso. Que linda! Você mandou muito bem nessa explicação. Porque é, é que assim, a Sam ela é totalmente intuição, né? ela faz a leitura de aura, ela tem a intuição já tipo um espacate, né? na cabeça dela. Maravilhosa. Mas tem pessoas que vão mais para o racional. E o que é lindo é que a vida encontra inúmeros caminhos, né? cada um vai ser de uma forma. Né? Tem pessoas que precisam ler alguma coisa para dar aquele impacto. Deixa eu pensar sobre isso. Agora, deixa eu sentir sobre isso. Mas tem pessoas que Uh, experimentam se sentir para descobrir tudo, né? Não tem um lugar que é, vai ah, isso tá mais certo, isso está mais errado, porque cada um tá na sua formatação, mas todo mundo chega, né? não importa a via que você escolha, todo mundo chega. Então eu queria propor um exercício, Sam, que a é sugerir, adorei essa ideia do balão, quer criar, quer deixar, ou Sananda, te intuir aí, que eu tô vendo que ele já foi pro teu lado? Vamos, Vamos, vai, canaliza, gata. Adoro te pôr na... Não. Colocar assim. Okay. Sim, e deixa sim. eu só avisar. Elaine, meu amor, tô acabando mais cinco minutos. Te amo. Ai, ela é linda. Ela é incrível. Pensa numa mulher maravilhosa, é Elaine. Eu... <risos> Era isso. É... Um... Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, fazerem uma são mais profunda e soltar. Solta e começa a, sen a sentir o seu corpo vibrar. Permita que essa respiração que você fez ative as moléculas do seu corpo e deixa que elas comecem a vibrar vibrando, vibrando vibrando e essa vibração das moléculas do seu corpo físico vai expandindo essa energia dessa vibração e começam a irradiar ondas de energia. Você começa a perceber que agora o seu corpo pode se espalhar um pouco mais, se espalhar e deixar como se fosse ondas com água um quando você Tá, com uma pedrinha e aquelas ondinhas vão se propagando em volta. Deixe seu corpo sair desse centro, daquela pedrinha, e ir fazendo ondinhas, ondinhas, ondinhas, vibrando e reverberando. Vibrando e reverberando. Vai expandindo, vai deixando essas ondas se ampliarem agora como se você fosse realmente um lago, um lago que vai expandindo essas ondas. Esse lago é muito grande, então essas ondas podem se propagar mais e mais, irem longe. Só sente agora, você, você é agora essas ondas nesse lago, simplesmente indo além além, além vibrando, além, e deixa ele esse lago não tem fronteira, não tem horizonte, até onde você consegue ver é lago, a todos os lados, e deixa essas ondas irem além, além, Simplesmente sente você, agora, simplesmente onda, energia. Você pode soltar essas ondas além desse lago infinito, sem limite, sem barreira sente você pode estar em qualquer lugar agora pode ser o lago pode ser o céu pode ser o todo você é o todo não tem limite não tem contorno é só energia e você Sinta somente essa energia vibrando, no todo que você é. E pode ir voltando devagar, faz uma respiração e se conecta de volta com o seu corpo agora, nesse momento. Onde você está, presente. Espera, volta, Sam, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam assistindo aqui. A Maria Moreno, a Edna, viu o Henrique, o Francisco, o Leite, a Ana a Tibau e todas as outras pessoas que sensação maravilhosa, nossa, o peito abriu, eu vi eles estavam com né, a equipe toda que trabalha em nome né, do, do Sananda e, e com a influência dele, uh, nossa, você foi envolvida num tubo de luz e aí uh, a energia fala, né, só vinha uma fala assim, é, a prática constante faz vocês se lembrarem de quem vocês são, é só isso. Nossa. Ai, ah, mas é. é isso! É isso, <risos> gente. Obrigada. Obrigada, Ai, que deu certo! Beijo. Ó, o outro vídeo, esquece que Deus irigdum. Então é esse. Já já eu ponho capa, já já eu ponho o link do próximo encontro, tá bom? Sam, obrigada, obrigada a todos vocês. Fiquem eu com Deus. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. tchau. tchau.